no município de Terra Nova do Norte, ocorreu aí no mês de julho, entre os dias 14 e 30 14 e 30 de julho, a Operação Serra do Cachimbo, do Projeto Rondon, um dos projetos de extensão universitária mais conhecidos do nosso país. E para conversar com a gente sobre a Operação Serra do Cachimbo, sobre o Projeto Rondon, a gente conta hoje aqui com a presença do professor André Carissimi, da Faculdade de Veterinária, e foi coordenador do Núcleo Rondon Works, nesta operação ocorrida no Mato Grosso. Professor André, muito boa tarde. Boa tarde. Vamos primeiro para o público que não conhece o Rondon, sempre fazer essa apresentação, como é que funciona, quais é os, os principais objetivos desse projeto de extensão tão importante para o nosso país, para a nossa extensão universitária brasileira. O, o projeto Rondon, ele, este ano foi bastante importante, as operações de 2017, porque estavam juntos com um, um, a comemoração do cinquentenário do projeto. Então, a primeira operação foi em 1967 houve um período em que ele foi substituído pela Universidade Solidária e ele retornou em 2005 e os objetivos do projeto é, é uma ação de extensão né, onde envolve as universidades então, seus docentes e seus alunos a participação de prefeituras previamente selecionadas pelo outro parceiro que é o Ministério da Defesa e também a ultimamente os governos estaduais estão dando um, um suporte muito importante para a execução das operações do Projeto Rondon. E o Projeto Rondon, ele, então, ele visa esse, essas ações né, nesses municípios previamente selecionados que visam o desenvolvimento sustentável né, dessas comunidades mais vulneráveis. E qual foi o cenário que vocês encontraram em Terra Nova do Norte, cidade do Mato Grosso? que, enfim, como é, visa o desenvolvimento sustentável dessas regiões, normalmente são regiões com fragilidades, com problemas estruturais, enfim, qual é o cenário que, a, que o núcleo rondônia encontrou lá? Lá em Terra Nova do Norte, ou, ou a maior parte dos municípios do Norte do Mato Grosso, eles têm uma característica que eles são distantes de Cuiabá, né, em torno de 800 quilômetros, em média, né, desses municípios que participaram dessa operação, então, o que a gente vê muito lá uh, é vulnerabilidade social, né? onde nós temos al uma parte da população em moradias mais uh, simples, né? com problemas de saneamento, com problemas da própria infraestrutura, de serviços. Né? Muito, muito importante a questão do descarte de resíduos, foi uma das atividades que a gente acabou trabalhando lá, Uh, quando que foi feito o diagnóstico, né, da região, do município, em abril teve uma viagem inicial, chamada viagem precursora, onde se faz um reconhecimento do local, onde a gente se levanta essas demandas do município, né, e uma delas foi essa questão do tratamento dos resíduos, né, dos resíduos sólidos do, do, gerados. Mato Grosso é um estado muito grande, então existe uma dificuldade grande também do governo do estado de chegar nessa nessas regiões mais afastadas, né. Terra Nova do Norte fica mais para o norte do estado, ele perto da, do, do Pará, Rondônia? Sim, ele fica perto do Pará, praticamente na divisa com o Pará. Né? Essa operação ela foi uma operação diferenciada das, das anteriores do Rondon, que teve até uma logística diferente. Normalmente, o que, que se faz? A aviação comercial leva a gente. Então o Ministério da Defesa arca com os custos de trans, do transporte aéreo em passagem com as, a aviação comercial. E dessa vez, pelo local que é, nós somos pelos aviões da Força Aérea Brasileira. Então descemos na base aérea do Caximbo, né, que era a unidade militar que nos dava apoio. Então sempre tem uma, uma organização militar que apoia a operação em termos de logística. E dali, que é o sul do Pará, né, a Serra do Cachimbo dali nós somos deslocados via rodoviária até o município. Né? Então todas as IES que participaram teve esse, é, esse tipo de transporte, né? essa logística de transporte. E essas regiões é, em fronteiras de estados mais distantes, muitas vezes elas enfrentam dificuldades. Né? A região de fronteira de Goiás com o Distrito Federal, por exemplo, é uma conhecidíssima com vários problemas porque acaba nenhum dos dois, nenhuma das duas unidades da federação conseguindo atender. né? É, e ali tem uma região no norte do Mato Grosso com o sul do Pará, tem uma região que está em disputa pelos dois governos, né? então normalmente gera essas, esse tipo de situação né? do, do abandono ali. E ali no sul do Pará ainda é o um município de Altamira, né? então, talvez, Altamira é um dos municípios maiores do mundo, acho que é o quarto, quarto terceiro quarto maior do mundo. Então ali onde teve também a operação Rondon, nos distritos de Altamira, Cachoeira da Serra, Castelo dos Sonhos, eles ficam em torno de 900 km da sede do município. Então fica distante. Então na verdade a subprefeitura nessas localidades tem um status de prefeitura que é ela que é responsável pela execução da, das ações né? 900 km é mais que a é. distância de Porto Alegre a cidade mais distante no estado que é Itaqui impressionante é. o tamanho do município é impressionante vou falar um pouquinho da operação em si foram 34 atividades previstas e duas extras ainda né professor isso, André isso. como é que foi essa operação aí? a operação, ela, como nós tínhamos esse, esse cronograma já previamente acertado com a, a prefeitura então, nós tínhamos colocado essas 34 atividades diferentes, algumas delas foram ministradas mais de uma vez, porque nós trabalhamos tanto em área rural quanto em área urbana. Tá? E, claro, e das demandas que foram geradas lá, a partir das atividades que foram feitas, apareceu essas outras duas possibilidades né, de dar essa continuidade ou de fazer um aprofundamento da, das discussões, das reflexões que foram feitas, tá? O, nosso, ah, o município ele tem a característica que 40% da população é área urbana, está na área urbana, e 60% está na área rural. E a divisão do município é em agrovilas, que foi um projeto de colonização, na verdade, o, o município iniciou em 86, a partir do pessoal daqui, do, da região norte do estado, região de Nonuai, é que eles foram retirados das, das terras indígenas daqui de Nanuai e foram colonizados lá né, nessa região do Mato Grosso. E a estrutura deles é em agrovilas. Né? Então, são, tem dez agrovilas. Uma delas hoje já é município, que é o Nova Guarita, que foi onde também teve Operação Rondon com outras universidades. E nós fomos nas três maiores agrovilas. Né? Nós trabalhamos nas três maiores agrovilas, até porque, pela logística deles, o pessoal das, das demais agrovilas né, ao redor tem como referência essa, essa, uma dessas três. Então durante esse período que nós tivemos lá, nós tivemos atividades nessas uh, três agrovilas e na sede do município. Né? É, mais um município no, no, na região centro-oeste colonizado por gaúchos, né? Sim, lá 90% é, é gaúcho. Porque, como veio foi o pessoal, o pessoal inclusive faz referência aos primeiros né, colonizadores como os pioneiros. E a gente encontra as pessoas, né, essas pessoas já estão com uma certa idade, a gente encontra pela rua, conversa, e a gente se sente em casa. Né? É muito em casa, é o chimarrão, a cultura do tererê que é, na, que é de lá, né? mas assim a gente vê muita coisa daqui, do sul, inclusive torcedores de Inter e Grêmio a gente encontra muito lá então é, é, é estar em casa foi assim que eu me senti né? a URGS atuou em conjunto com a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto oito estudantes de cursos completamente diferentes aqui da universidade oito estudantes, 17 dias, 34 atividades seja um trabalho extremamente intenso nesse período como é que na sua avaliação qual é a importância do RONON na formação desses alunos eles saem transformados né professor é, o, o logotipo do Rondon né, dos 50, do, do 50 anos, né, do cinquentenário, ele, ele traz a seguinte inscrição, ações que transformam, só que são ações que nos transformam, e transformam não só os docentes que vão, né, que era minha quarta operação na verdade, né, então cada vez é, a gente volta um pouquinho diferente mas para eles, para os alunos, que eles podem ir apenas uma vez como aluno de graduação, é, eles se transformam muito mais. né? Então, eles saem dessa realidade do meio acadêmico e vão para o município. né? Às vezes, dependendo da operação, vai para uma outra cultura totalmente diferente. Não era muito o caso aqui, né? porque era uma região de, colonizada por gaúchos, mas, enfim, que tem uma estrutura, um uma nova cultura que se moldou junto com os outros, né, os outros povos que foram para lá colonizar aquela região, muito em função de garimpo, né, que veio o pessoal do Maranhão, enfim. Então, deu, deu, uma, deu uma mistura de cultura bastante interessante. E essa possibilidade do aluno sair do meio acadêmico de sala de aula e estar tá de frente a uma comunidade, ter sob sua responsabilidade uma atividade, né, Interagir com a comunidade Ser um protagonista né, Que é muito importante Então Eles adoram né? O aluno é uma experiência fantástica E para o docente que vai pela quarta vez O Ronald, qual é o sentimento? Eu acredito que deve ter cada operação Um sentimento diferente, né? Cada operação Ela é diferente porque muda O município, muda O grupo que sai daqui então, como os alunos não repetem, né sempre a gente trabalha com um grupo novo. No núcleo Rondon aqui da universidade, a gente tem um rodízio <risos> de professores. Então, dessa vez, o meu parceiro, né, o professor que foi junto comigo, era o professor Álvaro Meneguz, da engenharia de materiais. Então, eu nunca tinha feito uma operação com ele. Então, o grupo, o grupo aqui muda, vai para uma atividade diferente... Nosso, eu sempre tinha feito a temática de ações do conjunto A, que era educação, saúde, direitos humanos e cidadania, nós fomos fazer o conjunto B da temática, que era, que era comunicação, meio ambiente, produção, tecnologias sociais, então já estava em um outro conjunto de atividades, então foi um desafio fazer esse novo conjunto, e ca cada operação ela, ela tem elementos que tornam única. Então, o mesmo sentimento da minha primeira, eu sinto nessa quarta e talvez eu possa sentir na quinta, na sexta, enquanto eu for, né? E o impacto junto à comunidade, professor, deve ser extremamente gratificante, poder porque a comunidade deve receber vocês muito bem, e, né? Mas qual é o impacto que vocês sentiram nessa operação junto à comunidade Terra Nova do Norte? A, a população, a gente trabalha com <coughs> diferentes públicos-alvos, dependendo do tipo de atividade, né? Nesse, ne, nessa modelagem Do projeto Rondon foca muito A questão do multiplicador Que é aquela pessoa que Ou seja servidor público Ou que seja um líder comunitário Ou uma pessoa que no, no seu Circo de amizades tenha uma influência E consiga né, depois uh, Perpetuar um pouco né, Essas ações que foram feitas Esses, esses conhecimentos que foram Trocados né, nessas, nessas Atividades Mas a comunidade nos recebe muito bem né, então a gente vê que uh, alguns estão sempre presentes, né, alguns elementos do município estão sempre presentes nas atividades, então eles estão sempre né, uh, participando e colaborando e, de, e nessa operação a gente teve um diferencial, porque nós fizemos algumas atividades com relação a políticas públicas. Dentro desse município eles estavam criando o Conselho de Desenvolvimento Econômico Local, então, foi uma demanda deles a questão né, de uma capacitação em políticas públicas. Essa atividade foi uma que gerou uma, uma, uma extra, né, uma atividade extra, porque nós fizemos uma reunião na Câmara Municipal, né, no plenário da Câmara Municipal. Então, tinha líderes comunitários que participarão desse Conselho de Desenvolvimento Econômico. Né. Havia boa parte dos nove vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, uns quatro secretários municipais, né? Então foi uma atividade que era uma capacitação para política pública, mostrando o que, que é uma política que, que compõe, que, que integra a parte a importância, a importância do controle social e logo em seguida, então eles no que terminou eles já tinham assim, ah, vamos fazer uma outra reunião e aí a gente acabou fazendo essa segunda reunião na quinta-feira, né? É, de tão, tão interessante que estava o tema para eles. Então, é um impacto né, que a gente fica duas semanas no município, mas é isso que a gente, que a gente foca, né? É dar esse pulo, né, dar essa força para que eles depois continuem né, se desenvolvendo uh, sozinhos, porque eles, eles têm um, um grau de desenvolvimento, né? Às vezes, o que a gente leva lá é um olhar de quem mora num outro ambiente que talvez já tenha passado por aquela situação, por aquela vivência, em função... Né, de morar numa capital, enfim E que eles estão expostos a essa nossa experiência Para melhorar o dia a dia deles né? é, é justamente isso que eu ia perguntar né? Um desafio que o Rondon tem De, de as comunidades saberem, uh, enfim, aproveitar E os rondonistas também De, de poderem dar esse empurrão para que essa, essa intervenção que ocorre durante 14 e 15 dias possa uh, ter resultados né, no longo Sim. prazo também, né, professor? Não ficar só aquela coisa localizada, né? Exato, por isso que a gente acaba focando nessas pessoas denominadas multiplicadores, né? E uh, uma, uma, uma outra atividade que a gente fez, que foi o sistema de criação consorciada peixe-plantas, chamada aquaponia... A gente montou o sistema dentro de uma escola, na escola que é a principal escola do município, que é uma escola estadual, e depois nós fizemos vídeos, né? um vídeo de apresentação do sistema, que depois nas agrovilas nós fomos mostrando como é que funcionava o, o sistema e deixamos esse material com eles. Né? A, a cada atividade a gente acaba deixando também material de suporte, normalmente a gente acaba deixando na biblioteca da escola, né? de modo que esse material possa ser acessado facilmente, né? Que essa é essa a ideia, é que não, com a, com a nossa saída do município, que a coisa não se encerre. Ah, o que a gente deseja muito é que continue. Aí ah, eu já tive uma experiência dessas de voltar no município depois de uma operação. E como é que foi? É, foi meio triste, né? porque mudou, mudou, teve a eleição, né? E o que aconteceu? O grupo que entrou na prefeitura era a oposição. Então, algumas coisas que a gente tinha feito, que foi caracterizado como da outra gestão, eles simplesmente acabaram, né? Então, foi, não foi uma experiência muito agradável, né? Voltar depois de um ano e, e ver que a situação tinha mudado, né? Inclusive tinha uma placa na prefeitura que nós tínhamos entregue, né, alusiva ao, ao, à passagem do projeto Rondon, que né, não era nada demais a placa, né, era uma placa, projeto Rondon, ju, julho de 2016, os logos das duas universidades e tal, tiraram a placa até. Né? Então são essas situações assim que a gente. É um problema brasileiro, né, é, professor? É, Falta de noção triste, de, de governo e de Estado, né? É, que uma coisa é, é a questão. Né, Partidária, outra coisa é de política né? a ser aplicada, né? a política pública para o município, para o desenvolvimento. E às vezes, infelizmente, né? se confunde isso, né? e quem perde sempre vai ser a comunidade. Né? Com certeza. Muito bem, professor André Caríssimo, da Faculdade Veterinária, coordenador do Núcleo Rondon, URGS, na Operação Serra do Cachimbo. Muito obrigado pela participação no Extensão em Foco, parabéns pelo trabalho de vocês mais uma vez. Ah, obrigado, boa tarde. Vamos agora às notícias da Extensão. Está aberta para visitação desde terça-feira a exposição fotográfica Trindade e Martim Vaz, Pesquisa e Conservação em Águas Oceânicas. A mostra reúne os registros feitos por pesquisadores e alunos do projeto A Fauna de Odontocetos no Brasil, desenvolvido pelo Instituto de Biociências da URGS. Ao todo, eles realizaram sete expedições à ilha de Trindade, localizada a 1.200 quilômetros da costa do Espírito Santo. A mostra pode ser visitada até o dia 2 de setembro, no saguão da Reitoria da URCS. A Revista da Extensão está com chamada aberta de artigos para sua 15ª edição. A publicação da Pró-Reitoria de Extensão da URCS tem como objetivo veicular e difundir atividades da extensão da Universidade e de outras instituições, contribuindo para ampliar o diálogo sobre a extensão universitária. A publicação será lançada em novembro deste ano.